A venda da AviBraz significa a venda da tecnologia de ponta, do segredo intelectual, da criação e fabricação de mísseis e foguetes e a demissão de 1.400 operários e operárias altamente qualificados. Nós do PSTU somos contra a venda da AviBraz para qualquer país. O governo Lula pode e deve estatizar a empresa por 2 bilhões de reais. Lula, defenda o Brasil, estatize a AviBraz e garanta o emprego dos trabalhadores.